Tem uma obra que acabou de começar aqui, então a gente vai ter que relevar. Tudo bem com vocês? É, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tenho sumido essas duas últimas semanas devido à vida. Tá mesmo do mesmo. <risos> então não tem por que ficar gravando mais esses vlogs assim. Vou tentar continuar, claro, mas não tem muito porquê. Hoje, o que que acontece? E como que tá a casa? A casa tá ótima. As coisas estão se tão indo para os seus lugares, só que tem muitos pequeninos detalhes, assim, que eu quero arrumar para eu me sentir confortável. É, eu gostei muito daqui, estou me sentindo muito feliz, mas tem algumas, alguns pequenos detalhes que eu preciso trabalhar nisso. E um deles era que estava faltando algumas coisas, por exemplo, esse sofá, ele é como se fosse se corinho assim, esse courinho. E ele tá rachado aqui, tá rachado ali, então eu tava procurando um pano pra colocar, como tinha numa outra casa. O banheiro, por exemplo, tá faltando o negócio de colocar o shampoo. Eu comprei um de plástico, mas não gostei. Então, alguns pontinhos, assim, eu queria melhorar. Aí o que que eu falei? Vou pegar um dinheiro, vou comprar coisas no IKEA, no IKEA, né? E eu fiz uma compra online, porque eu não gosto muito de ir no IKEA, porque primeiro que é muito longe daqui... Segundo que é muito gigante o local. Então você passa, tipo, pelo menos umas duas, três horas lá. E é uma coisa que eu não queria fazer. Então eu já comprei online. E eu vim aqui trazer pra vocês, ó. As caixas são mais ou menos assim. E aqui tem uma outra caixa no lado. Porque não, não olha a bagunça. Tem um detox ali pra tomar. Por conta, não queria, é... Comprei umas frames, uns quadros, tá? Então... Passei aqui a coisa, vamos abrir juntos. Então eu comprei isso, foi no sábado ou no domingo, não me engano, se eu não me engano foi no sábado. E aí eles entregaram hoje, que é terça-feira. Eles entregaram... A companhia que fez a entrega se chama GLS, Gays, Lésbicos e Simpatiçantes. <risos> um... É, deve ser global logistics service das empresas, mas achei muito engraçado o nomezinho. Então vamos lá, vamos fazer um unboxing das coisas que eu comprei no Ikea. Primeira coisa, nossa isso é gigante. Primeira coisa que eu comprei foi isso aqui. Isso, ele se expande dessa forma, assim. Então ele vai servir para colocar dentro do guarda-roupa. Na entrada existe um, um, um roupeiro um, que eu quero deixar meus casacos assim de tipo frio. E também quero deixar um espaço para as pessoas quando venham aqui deixar algumas coisas lá. Só que ele ficou muito abarrotado, tem muita coisa lá dentro. Aí eu comprei, Ignore esse barulho, aí eu comprei esse daqui porque aí ele tem vários espaços. Eu já tinha no outro apartamento e eu posso colocar os sweaters aqui, pelo menos já dá uma organizada ali. Então eu comprei essas frames porque eu queria testar a qualidade do, da frame, né, no caso. Porque eu quero começar a fazer alguns trabalhos de impressão. Eu já fiz, ficaram lindos. Se você não me segue no Instagram, arroba eu já mostrei isso lá e ficaram incríveis. É tudo muito barato, só que você vai colocando as coisas, você vai, vai gastando. Então isso foi é mais ou menos uns 30. E isso daqui... Porque as, a minha gaveta ela é mais funda, eu espero que seja desse tamanho, assim. Então, talvez vá caber todas as coisinhas aqui organizadas. Aí comprei mais, esses não vão caber. Muito grande. Nossa, isso aqui é demasiado grande. Comprei também isso daqui, para colocar talheres mas de uma outra gaveta, mas eu já sei que não vão caber. Isso aqui... Esse é o ruim de comprar online, porque você, tipo, você sabe, mais ou menos, a medida. Isso aqui é 28 por 19, então 28 aqui. Só que esse aqui é muito pequeno, eu pensei que era o um maiorzinho que eu comprei pra colocar cabo, essas coisas assim, sabe? Ou seja, eu vou ter que comprar outra. Também, desse mesmo estilo de caixinha dobrável, eu comprei essas duas. Essas daqui vai ser uma pra, pra entrada também, pra eu colocar cachecol porque eu tinha um baúzinho na outra casa e a outra talvez eu leve para o quarto, leve no banheiro para deixar algum produtinho cada uma foi 4 ou 5 swats como se fosse um caminho de mesa marritte ele é um caminhozinho de mesa que... porque eu procurei algumas é, toalhas de mesa eu não achei, eu gosto da cor da mesa aqui mas eu queria preservar algo no meio, sabe? pra pelo menos eu não sujar mesmo toda hora outra coisa que eu comprei foi isso daqui é como se fosse uma mantinha é uma manta que eu vou colocar aqui nesse sofá na parte de sentar é isso daqui então isso daqui vai ficar em cima do sofá todo eu tinha escolhido um verde, mas não tinha porque isso, a ideia dessa sala é a sala da TV então a TV tá aqui, mas depois a TV vai ficar pra lá então eu queria fazer uma área meio verde, assim, sabe, aqui. Não sei ainda, vamos ver. Então, isso aqui é uma mantinha pra uma cama é gigante. Então eu comprei, ela tem 2,30 por R$2,50. Isso foi bem caro, foi assim, não caro, foi uns 80 reais Aí comprei um saquinho de lixo. Alô! Almofada. <risos> Outra coisa errada, ó. Eu jurava que isso aqui era uma almofada, mas é só a embalagem da almofada. Aí comprei isso daqui. Isso é horrível de feio. Gente, olha o tamanho dessa etiqueta. Feio? Muito feio. Mas talvez seja boa pra só colocar a cabeça e... e enfim, colocar a cabeça e, e rest. Ah, isso aqui meus amigos eles tinham na casa. Eu tô gostando de ficar aqui nessa salinha. Então eu comprei como se fosse uma mesinha de computador, assim, sabe, ela tem uma esponjinha. Parece meio baixa, dos meus amigos, pareceu maior, mas comprei para experimentar. Foi uns 29, uh, e aí comprei isso lá para colocar o shampoo e essas coisas, sabe? Vamos ver se isso dá certo, espero que dê, porque okay, isso é uns 40W, então ok. Parece que é os quadros, tem uma placa que eles mandaram, ah, mas é bem podre, ah, será que é adesivo isso? Ah, eu não quero que for adesivo, eu não quero, aí ah, é assim, ó, chopboard, é como se fosse uma lousa, vou experimentar e aí eu mostro pra vocês. É isso, vou tentar instalar as coisas aqui, se eu conseguir, eu venho e mostro um pouquinho como ficou. E, muito obrigado por assistir esse vídeo, se você já comprou na IKEA, gostei da experiência, vieram certinho, veio no, no, no horário certo que foi combinado. O frete foi 15 Swords, então não é caro, é mais fácil pagar 15 do que é lá, mas aí você tem esses problemas de que você encontra coisas assim pequenininhas. Então é isso. Depois eu venho mostrar um pouco da casinha pra vocês. Tchau! A casinha da fazenda, no caso. Vamos lá, real vlog da casinha. Então, a caixa ficou assim, com alguns cabos, certo? Aí, eu, esse saco de lixo eu vou tentar colocar um saquinho aqui, mas ficou assim. Aí, vamos dar uma volta. Ah, acabei de cozinhar, então tá meio bagunçada. As coisas ficaram assim Eu tive que cortar aqui e colar Porque não estava servindo Aí aqui eu peguei aquele grande coloquei E cortei as partes da frente para eles também servirem aqui E aqui na lateral também coloquei um Certo? Ah, vamos pro banheiro O banheiro está assim então, coloquei isso aqui, aqui. gosto, não gosto, tem que prender um pouquinho melhor na parede. E o quarto ficou assim, então eu encapei a capinha da almofada com a outra almofada que tinha aqui, coloquei esse cinza e coloquei na diagonal, porque eu preciso que isso aqui fique coberto, ó. <risos> ficou mais ou menos assim. Um, agora, aqui no quarto, na entrada. ó o cheirinho. A gente tem isso aqui. Então, eu dobrei alguns sweaters. Não dá pra ver muito bem. É bem escuro. Mas, cara, é um ok, sabe? Eu preciso organizar um pouquinho melhor aqui. Não tive tempo. Mas eu ainda tenho muito casaco. <risos> então, é isso. Tchau, Taracazinha. Até o próximo vídeo. Tchau.